Nesse vídeo, irei ensinar como criar uma tabela de produção anual no IstCit. Primeiro, carregue o arquivo. No canto superior esquerdo, clique em produção anual. Podemos visualizar da seguinte maneira. REX mostra o total de registros por ano. TLCS mostra o número de vezes que é citado em sua base de referências. TGCS mostra o número de vezes que é citado em toda a Web of Science. Você poderá selecionar as informações de sua preferência. Copiar. Colar em um arquivo no Excel, onde poderá gerar um gráfico. É isso, pessoal. Obrigado.